Olá a todos, nas últimas semanas um vídeo de um monge budista de 109 anos esteve em todas as mídias sociais. Muitas pessoas pensam que este vídeo fosse falso, mas é real e ele é realmente velho. Nos últimos dias, o gelo foi caindo de arranha-céus em Nova York e as pessoas gritavam: Oh meu Deus, meu Deus, você quer ver o que eu estava assistindo? Essa coisa gigante estava rolando por um estacionamento. E de alguma forma ele passou entre esses dois caminhões. Eu conheço você não acabou de fazer isso. O que você acha que está errado com esse cavalo? o barulho da galinha, vai, vai. faz você <risos> primeiro, este pobre gato parece ter perdido todo o sentido na vida. Esse vídeo e é de uma pessoa que mora na Ucrânia. Ele está mostrando como está as pessoas por lá.